Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Arte Fora do Museu, sempre com alguém muito interessante, toda semana, quartas-feiras, a partir das 18 horas no Instagram, e depois, vocês sabem, a gente sobe no Facebook, no YouTube, no próprio Instagram, né, fica aqui para vocês reverem a conversa, ouvirem pela primeira vez, quem sabe, é... Dá um tchau pra um, quem tá entrando aí. E depois também vira um podcast. Olá, Maria das Graças de Oliveira Laviatti, também conhecida como minha mãe. Um beijo pra você, saudade da minha mãe. Que eu não vejo faz tempo. Eu vacina, eu vacinarei logo vou e vou ver mamãe. É, a conversa hoje com a Janaína, só tô esperando ela entrar aqui. Deixa eu dar um, um toque nela. Hum ao vivo, só a Janaína entrar a gente começa a nossa conversa de hoje, papo bem interessante hoje, falaremos um pouco da cena de BH, Janaína é uma produtora cultural, então tem bastante coisa que a gente falar hoje sobre, enfim, os bastidores, né? a gente falou bastante com o artista, mas vou falar também quem ajuda, olha ela aqui já. Então vamos lá. Deixa eu chamá-la. Eita, como não? Janaína, acho que você me, me vê, me ouve, me manda um convite, por favor, para participar. Aqui, que senão vai ficar? É... Deixa eu ver se rola aqui, porque eu não consigo convidá-la. Não sei porque achou talvez alguma coisa na conta dela. A gente vai tentar realizar aqui. Vamos ver. me ver, eu não consigo chamá-la só um segundinho só no celular pequeninho probleminha, a gente já vai resolver já Arthur, um abraço para você, todo mundo que estiver entrando aí, quem quiser fazer perguntas, já escrevam aqui embaixo, é, que as faremos ao vivo, já, já. Perguntas do projeto também, do Arte Fora do Museu, para quem tiver dúvidas, isso aí mais de uma década já, uma piano arte urbana, street art, grafite, murais, stencil, esculturas e arquitetura começamos em São Paulo, mas vamos além, né? A gente tem bastante coisa no, no Brasil e até fora do Brasil, coisas mapeadas. A ideia nossa é ser esse catálogo aí de arte ao alcance de todo mundo, né? Não precisa entrar no museu para para você ter uma obra de arte na sua casa, na sua casa não, não é na rua, pra você observar uma. Então, uma, esse é um pouco do nosso trabalho. Rodrigo entrando aí também, Kaká é, Mas é isso, gente. Vocês podem fazer perguntas por aqui. Perguntas do projeto também, se vocês quiserem saber alguma coisa do Arte Fora do Museu. Acho que eu consigo responder. Se quiserem, tiverem sugestões também, quem é que vocês queiram conversar aqui, um bate-papo, a gente tá chamando uma galera aí. Pras... Essa aqui acho que é a quadragésima, já até perdi a conta de quantas pessoas a gente já fez lives. Muita gente, muita gente boa já passou por aqui, já falou com o Instituto. Bom, acho que deu um pequeno bug aqui, mas. Ah. Oi, oh, agora sim. Agora vamos lá. Deixa eu chamar a Jana aqui, a gente já começa a nossa conversa, começando. Janaína, tá falando aqui que você precisa de uma versão mais atualizada do seu, do seu Instagram. Você vai ter que atualizar aí o seu, o seu aplicativo. Deixa eu só... Estou te, te falando aqui, não sei se você ouviu, mas eu vou te escrever aqui. Se você estiver me ouvindo, Jana, se quiser clicar no maiszinho ali da câmera, que aparece ali embaixo, tem um adicione comentário. Ou eu espero aqui você atualizar. Eu vou segurando a galera aqui. Tá, legal. Eu tô falando com ela aqui no meu WhatsApp. E com ela aqui também. Mas, vamos lá. Vamos ver se ela consegue ele resolver. Daí você só me dá um toque, eu já te puxo aqui de novo. Rapidinho. Mas para quem entrou aí no meio da, da conversa, o Arte Fora do Museu começou como um site, um aplicativo, lá em 2011. A gente mapeou a cidade de São Paulo, sem obras de arte na cidade de São Paulo, o que a gente colocava como as categorias eram mural, grafite, escultura e arquitetura. É, a ideia era um pouco essa, né? a gente tinha percebido que a cidade de São Paulo tinha bastante obra de arte espalhada e a gente, muita gente não se dá conta disso. Então a gente resolveu fazer esse mapeamento por conta própria e passados 10 anos seguimos fazendo a mesma coisa, mas até fora de São Paulo já, no Brasil inteiro, fora do Brasil também, a gente tem umas coisas mapeadas. É um trabalho que conta também com colaboração, né? então as pessoas estão por aí, veem coisas, marcam a gente, a gente acaba subindo também no no site, nas redes sociais, e nesse meio tempo a gente falou com muita gente, conheceu muita gente, criou uma rede muito legal de artistas e pessoas preocupadas com a arte no espaço público, né? com os artistas. E... Só vem crescendo, Eu acho que, é isso para quem acompanha a gente, principalmente no último ano, que a gente deu um gás, foi um, foi um gás necessário, que a gente estava muito... É, muito pacífico no, no nosso projeto tava muito passivo, na verdade e aí a gente resolveu ser mais ativo, falar mais com as pessoas, pessoas estar mais ativo nas redes também, ativar isso daí e, enfim, deixar o arte fora, fora do museu mais mais forte e com um alcance maior né de pessoas que acho que essa é ideia, não é nem é, acho que o projeto nasce com essa ideia de valorizar o artista e a, e a arte na cidade. Então, quando a gente deixa isso mais forte, fortalece a cena junto, né? E não só o grafite, que acho que é o que a gente mais fala aqui, que acho que é o, digamos assim, é o que está mais associado quando você fala de arte urbana, né? Pensa-se logo em grafite, é meio que uma associação quase natural. Mas a gente fala demais, né? Não é só o... Opa, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, E a convidada de hoje é, se tudo correr muito bem, é a Janaína Macruz. Me ouve, Janaína? Tudo bem com você? Ei, Felipe, tudo bom? Tudo joia. Me ouve, me vê bem, tá tudo certo agora? Celular atualizado? Tudo bom. Pra você ver o tanto de live que eu participo, né? Não, imagina. Acontece. Já, já, já, já, já vi bastante acontecendo, não só comigo, mas com outras pessoas também. Tem que, tem que ficar se adaptando, né? É Isso. Cenário digital. Deixa eu só fazer um, um... Jana, posso chamar de Jana? Eu não sei nem se... Pode. Tá, eu acho que é meio, é meio natural chamar Janaínas de Jana, né? Mas é, a Janaína foi... Foi convidada hoje pela gente aqui porque ela é uma das fundadoras do Circuito Urbano de Arte, o Cura, e atualmente é pesquisadora do Núcleo Alternativas de Produção da Escola de Engenharia da UFMG e trabalha com projetos culturais. Desenvolve projetos com foco em economia solidária, desenvolvimento sustentável e tecnologia social, além de escrever projetos e realizar produção executiva e financeira de projetos culturais. Mais ou menos esse é um breve resumo da nossa convidada de hoje. Está tudo certo o que eu falei, não falei nem uma besteira. Né? Não, esse Núcleo Alternativo já não participa há um não tempo. Mais? Ah, então, então não, mas... Então eu já falei mais. besteira, tá vendo, desculpa. <risos> mas foi uma, uma parte interessante da minha trajetória profissional. Jana, deixa eu... Para começar a conversa, eu queria saber como que você está, antes de mais nada, assim, como é que tem sido para você essa pandemia, esses últimos des sei lá, eu até perdi a conta já, os 18 meses, sei lá quantos meses a gente está é, em quarentena, eu queria saber como é que tem sido para você esse período, né, principalmente nessa área da produção cultural, que foi muito afetada, né? eu tenho muitos amigos que trabalham em produção cultural, que tiveram que, enfim, se reinventar mesmo para sobreviver. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco como é que tem sido para você esse processo. Então, eu acho que tá meio montanha russa, né, eu... eu conversando com amigos, eu sinto que tá todo mundo assim, um dia você tá bem, outro dia você não tá, e eu acho que é isso, são fases, né, e esperando, assim, com a esperança desse lance acabar logo, desse fora Bolsonaro, e, e é isso, e em relação à cultura, realmente, né, foi um dos setores mais é, afetados mesmo, mas a gente teve sorte... É, do Cura já ter captado o recurso da edição do ano passado em 2019 Então a gente conseguiu fazer um festival maravilhoso, né? Ano passado, foi uma entrega bem incrível, assim Com experimentos novos também, por causa da pandemia E, e esse ano também estamos aí Estou por aí ah, então ele... É, pô, logo mais aí. Se tudo correr bem, logo já tá todo, todo mundo vacinado, né? Segundo algumas previsões. Eu não sei como é que tá em Minas. Hoje, aqui em São Paulo, falaram que até outubro, é, pelo menos uma dose, todo mundo, né? Não sei, não sei como é que tá em Minas, se a, se a agenda aqui tá, é com, tá 57 anos, começou a vacinar hoje, 57 anos. É, é, é isso, né? Da vontade para o Maranhão vacinar, porque já é, a minha idade já chegou lá. É, eu vi isso também. Né? O turismo da vacina. Mas, é. pô, que, que, que bom que, enfim, Montanhas Russas, Montanha Russas, mas espero que mais altos do que baixos aí. E, e querendo ou não, acho que o projeto Cura, ele. A gente vai falar bastante de, de, desse projeto em específico, mas ele veio bem nesse momento ele ganhou uma, uma relevância justamente nesse momento da pandemia, né? Então, é, gerou uma mídia muito grande, né? A gente tem falado bastante aqui nessa, nessas conversas nossas com artistas, com todo mundo que participa aqui, como que tem sido importante a arte, né? Nesse nesse período de quarentena, né? nesse período de pandemia, né? Que é um... É, realmente é um alívio, né? E você tem uma construção dessa, assim, uma... uma um legado que você está deixando artístico para a cidade num período que está todo mundo precisando de um, de um afago, sabe? Acho que é fundamental esse tipo de ação. É, eu acho que é a arte que nos fez manter vivos, né, na pandemia. Acho que todo mundo, música, filme, etc., né? É o que deu, assim, um alento para a gente conseguir viver a cada dia, assim, desse isolamento. É, o, ano, o Cura do ano passado, a edição, a gente realmente ganhou visibilidade, né, assim, nacional com mais força do que a gente já tinha antes querendo ou não a cena de arte urbana eu já conheci o festival mas a gente ganhou um público maior ano passado e foi uma decisão difícil fazer é engraçado pensar isso né o que que foi essa decisão lá em março que já faz um ano do ano passado porque já estava tudo marcado, a gente já estava começando a desenhar o festival, a edição, e aí veio a pandemia, a gente ficou em dúvida se fazia ou não fazia. E aí a gente entendeu que a gente já tinha o recurso, que né, a área da, da cultura já estava assim é, bem... É, danificada mesmo com essa questão de captação. Então, era um projeto que era possível é, ser realizado, um festival né, que não é de música. Então, assim, não tem aquela coisa do público, apesar da gente ter também. Né? E aí, o que a gente fez foi redesenhar esse festival. Então, a gente tirou toda o que a gente chama de zona autônoma temporária, né? Que a gente pega hum. alguns quarteirões da Rua Sapucaí, que é o nosso mirante, em Belo Horizonte. e é ali que acontecem oficinas, debates, tem show, tem DJ. E a gente coloca cadeira de praia ali para o pessoal apreciar os artistas pintando, né? Então, a gente retirou tudo isso do festival e fizemos as empenas e transformamos esse recurso, né? É, na parte de a gente ampliou o festival para instalações né, públicas. Então a gente fez duas, né? A obra Entidades do Jair Esbel, que foi essa que viralizou bastante assim, nacionalmente, né? Foi uma obra bem bonita. Assim. A gente colocou, fez uma escultura inflável, né? Convidamos o artista para pensar uma escultura inflável. E nós escolhemos Veaduto Santa Teresa, que é um ícone, um cartão postal de Belo Horizonte, assim. Então foi, foi assim, a gente recebeu vários relatos assim, de pessoal saindo de casa para ir passar rapidinho ali para ver aquilo, porque estava assim, precisando de um ar e ver aquilo dava uma luz, porque era realmente uma obra iluminada assim, à noite. E nós fizemos também, convidamos cinco artistas para pensar em obras que seriam né, impressas em tecidos, então, a gente chamou de Bandeiras na Janela, foram cinco artistas e cinco cobras que a gente pendurou é, no pré, num prédio central de Belo Horizonte, e pensando exatamente isso, né? O, que, que, é, o que, que é a janela numa pandemia, no isolamento? Né? É, é a voz mesmo, é onde você fala para o mundo, né? Então, aquilo era, era a voz, assim, do que que Cura e os artistas queriam colocar nas janelas, assim. Quantas edições são já do Cura? cinco vamos fazer a sexta edição esse ano e é, e é muito é, é uma, essas coincidências é, felizes né no, no caso apesar da, apesar da pandemia né mas o nome do projeto né de um, diante de um de um de um, é. de, um dia, de uma de, um, de tempo de pandemia parece que foi feito para a pandemia <risos> a gente pela primeira vez, inclusive, a gente fez, brincou muito com esse nome, né? Brincou não, usou ele mesmo, né? Nesse outro lugar, assim, da palavra cura mesmo, né? É, hum. O cura significa Circuito Urbano de Arte, é, porque a gente desenhou o projeto pensando num circuito mesmo, e, e é isso, assim... Deixa eu. Antes, eu, eu, a gente vai falar bastante do cura, que eu acho que é o assunto principal aqui, mas eu queria que você falasse um, que você falasse um pouco da sua trajetória, né? É, enfim, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Também, quem quiser mandar pergunta, é só escrever aqui. A Janaína responde na medida do possível. Já vi que acabei de ver aqui. que meu filho tá vendo com o pai dele aqui. Beijo, filhote. Oh. <risos> Isso aqui é melhor que aquelas, aquelas câmeras de bebê. Assim, o Instagram funciona melhor que mas, é, mas eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse começo seu na produção cultural, né? Qual que é, qual, como se dá essa trajetória sua? Uhum. Então, eu sou formada em engenharia de produção e na engenharia, desde o quarto período, eu ajudei a fundar esse, esse núcleo alternativas de produção na UFMG, que era um núcleo de pesquisa e de extensão que a gente trabalhava com projetos sociais, é, de economia solidária. É, pesquisação e tal. E aí o, o sistema de proje de, de, dos projetos sociais são bem parecidos né? com a cultura, assim, né? O lance de editais e tal. E meus pais são da arte, são do teatro e tal. Então eu acabava sempre ajudando ali. E aí em 2007 eu também tinha vários amigos que tinham bandas e tal e aí coincidiu de eu estar lá junto participando de um processo de gravação de disco e aí acabei virando produtora da banda e aí entrei também na produção cultural do, do grupo de teatro dos meus pais. Então foi assim que eu comecei a fazer os dois, né, trabalhava com projetos sociais e com engenharia e com cultura nesses dois lugares, música e teatro. E em 2011 eu acabei escolhendo, optando por largar os projetos sociais e ficar só na cultura. Então você foi, foi a engenharia até tá de rebeldia, porque seus pais saíram da cultura, é isso? <risos> Meio que isso hum. Ingenuidade, né? 17 anos, você não sabe muito o que, que é o hum. que E tal, você sei, tem sei que bem escolher como é alguma coisa Então você faz faculdade mais no, no fluxo, assim, né? E, e aí quando eu estava assim já não gostando muito da engenharia Eu acabei caindo nesse grupo de pesquisa com um professor maravilhoso E aí na verdade eu acho que o que me formou foi trabalhar nesse grupo do quarto ao décimo período, e não as aulas em si, assim. Você, e você pratica também alguma atividade artística? Você, só, você gosta, o que te dá mais tesão realmente é a produção, é o, é o making of, essa parte de trás, né, da... Então, é, para mim, é... Ficar no bastidor é sempre melhor, mas é, essa prática de produção e de direção artística de um festival Ou de vários projetos, eu acho que permeia muito né, a criação artística assim. e, e a gente está aí fazendo mil coisas, assim. eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Então, assim, a gente, por exemplo, essa obra Entidades, a gente pensou muito o que seria a obra, onde ela estaria localizada e tal, e aí chamamos, escolhemos um artista e colocamos esse desafio para ele, assim. E por estar trabalhando no Cura, sempre pesquisando e lidando com a arte, né? Vamos falar então do começo do Cura, é, da primeira edição, né? Como é. Você se juntou com quem? Como, como, como que era essa construção de cabeças, de saberes diferentes também, para uhum. tirar do papel o Cura? Ele foi feito via edital? Como é que foi? Então, é, na verdade, o Cura começou... São três amigas, né? Eu, Juliana Flores e Priscila Amoni. É, eu e a Juliana, nós somos da Produção. E a gente já estava envolvido com arte urbana, eu estava produzindo um projeto da Prefeitura de Arte Urbana, que foi um edital que selecionou no, cerca de 90 artistas para fazer é, painéis em BH. E, e a Priscila ficou com desejo, né? eu morei, morava com ela também, e ela estava com desejo de pintar uma pena e a Juliana, é, além de ser produtora e ter uma editora infantil, ela também fazia o agenciamento do mar... atual marido dela, que é um artista muralista. E ele também estava com o desejo de pintar em pena. Então, as duas conversaram e resolveram, em vez de fazer duas em penas, desenhar um festival. E nessa, elas me convidaram pela proximidade, por eu ser uma produtora e estar tá trabalhando com arte urbana também. E aí nós três sentamos e desenhamos o festival. A gente escreveu na Lei Municipal de 2015, totalmente sem noção, uma planilha totalmente sem noção. Assim, A gente não imaginava que o projeto era... assim 90% é construção civil, a gente virou meio mestre, é, coordenação de obra mesmo. assim. Então o orçamento que a gente fez, ligando para as empresas que trabalham com isso, com construção civil, era totalmente, assim, errada. E aí a gente tinha mais ou menos um quarto do recurso para fazer o que a gente fez, mas a gente conseguiu outro patrocínio direto e saímos com muita dívida dessa primeira edição. E, e também o que a gente era acostumada a fazer, né? Porque nós somos também... A gente atua muito na militância cultural da cidade, né? Então, eu já, já tinha essa experiência de fazer coisas na Tora, a gente, né, no começo aí de 2007, 2008, com as bandas independentes de BH, a gente fazia muito festival na Tora, a gente vem do Carnaval também, né, nós participamos aí dessa retomada do Carnaval de Belo Horizonte, que atualmente é um dos maiores do Brasil. Então a gente foi acionando nossa rede toda e aí um emprestou o som, o outro fez isso e outro aquilo. A gente fez parceria com o Centro Cultural de uma amiga nossa que fica na Sapucaí. Então ela bancou toda a programação interna dessa, da benfeitoria, a curadoria foi nossa. Então foi assim uma rede de amigos mesmo fazendo a história acontecer. Foi o seu primeiro projeto grande. Não, eu já tinha participado de outros, mas não como proponente, né? Uhum. E, e, mas foi o, o primeiro com arte urbana ou não? Então, eu tinha participado desse, mas eu era coordenadora de produção, né, do projeto da prefeitura. Hum. E como que é, assim, a de São Paulo aqui eu até conheço razoavelmente bem como é que é essa a relação do, do município com o grafite. Como que é Belo Horizonte, especificamente? Existe uma aceitação, não só, da, não só do município, mas também do, da, do morador, assim? Ou existe uma... Áreas da cidade que são mais associadas com o grafite? Como é que é? Se eu pudesse traçar um, um pequeno uhum. panorama de como é BH? Então, a cena de grafite, muralismo e BH é super forte, assim. A prefeitura, eu acho que a arte urbana está em alta, né, já faz algum tempo, então, assim, ela tá cada vez... A galera, inclusive, usa isso contra a pichação, né, então eles pintam muro para não ter picho, assim. E... e aí é super forte, assim, tem vários projetos editais que colocam essa linguagem artística e tá muito forte em BH. Só que... Diferente disso, existe, é, diferente de todos os estados e diferente disso, em BH tem uma orquestração mesmo do estado perseguindo é, picha, pichadores. Então foi criado na prefeitura do Márcio Lacerda, faz, que é o, o, o, três prefeituras atrás, assim, gestões atrás, é, foi criada uma, uma delegacia do meio ambiente e nela estava inclusa a pichação colocando a pichação como um crime ambiental é como então, é, que... em São Paulo é assim também né? então que só que aqui eles, eles eles utilizam artimanhas e ferramentas jurídicas para enquadrar os pichadores porque picho é, é um delito é um crime leve né então você pode pagar cesta básica e tal é, você pode até chegar a ser preso mas assim é raro. E aí eles enquadram os pichadores, eles colocam o que eles chamam de crio, né, que é chamado de crio, que são grupos de pichadores, Sim. eles colocam como quadrilha. Então eles Nossa. enquadram os pichadores como quadrilha. E aí, eles assim, tem vários casos aqui em BH de pichador preso, ficou preso um ano, dois anos, e... E aí é isso, assim, é ter uma orquestração do Estado, uma delegacia especializada em investigar e prender pichadores, assim. E foi por isso, inclusive, que deu essa questão toda, né, da obra do Robinho Santana aqui em BH, que ele fez com colaboração de cinco pichadores aqui de BH. E aí o Cura e os artistas foram, é, né, foram acusados de apologia ao crime, assim vamos entrar especificamente acho que tem bastante coisa para falar do Cura do começo dele, enfim do, do futuro dele também, eu tô bem curioso para saber os próximos passos é, mas eu vou, vamos falar especificamente dessa obra, né, que acho que é uma obra que ele teve um destaque aí na mídia é, justamente por isso, né, que teve essa se pudesse até explicar melhor mas teve, é é uma, é uma pintura do, do artista Robinho, né Robson, acho que é o nome dele, o nome dele não lembro direito que ele fez com trabalhando com pichações que já existiam no prédio, não era isso? Ou foi feito em conjunto? Então, a história é o seguinte: o Cura, é, por ser um festival de arte pública, arte urbana, desde o começo é, respeita, né? aquele as pichações e tal então a gente sempre tentou evitar pegar paredes que estavam pichadas paredes que estão são agenda a gente não mexe de jeito nenhum né a gente já considera uma obra assim pronta e, e aí nos casos específicos esse prédio por exemplo a gente já tava a gente queria pintar ele na edição passada né de 2019 é 2018 e a gente não conseguiu porque não deu tempo de fazer assembleia mas é, a gente já estava em negociação, já estava autorizado e aí o, os pichos vieram depois, né? Então a gente conver, a, mapeia, né? Busca quem são esses artistas, esses pichadores E aí coloca isso para o artista convidado, que é para ele fazer alguma, propor alguma colaboração aí, Uma collab com, esse, com esses pichadores então, desde 2017, a gente já tem penas desse tipo, né? A do DMS, tinha, que é o Abraço, já tinha alguns pichos lá. E ele manteve, a picha... pediu para o pessoal refazer lá bem no topo da obra. A Milo Corretti, que é uma artista argentina, ela convidou os, os pichadores para fazer o fundo inteiro da obra. Então, assim, é uma obra gigante, onde o fundo inteiro é de picho. É, em 2018, a gente fez uma antena de letras, que foram convidados pichadores também. E teve também a obra do artista comum, que é um aonde que é aquela escada humana, né? Que, que os pichadores fazem para pichar mais alto. Então, a gente tem esse diálogo desde sempre com os pichadores. E isso, assim, a gente respeita quem está ali, né? A gente não vai apagar. Então, é esse diálogo mesmo, essa escuta da rua, assim. — é, até, eu lembro até um caso, a gente já falou com, com o artista, o João Nietzsche, acho que é o nome dele, que é um... não sei se você conhece essa história, mas aqui em São Paulo que tinha um, foi feita uma instalação, é um mural, na verdade, né, que foi pintado no, no Minhocão há muito tempo, faz uns seis anos, sei lá, que é a parede de um prédio, né e, e aí eu, ele, eles são um escritório de arquitetura barra arte, né, eles fizeram na parede, na lateral, como se fosse um raio-x, do, do, do prédio, né? Do, do, dos quartos e salas que tem. Ali. Então, você olha na lateral, você olha tipo o um andar, daí tem um quadrado assim, é, em negativo, tudo preto, e tem a, as figuras em branco, né? Cada um uhum. dos andares assim. E aí, teve um ano, acho que foi pouco tempo depois que eles fizeram essa pintura o e também aquelas negociações vai lá negocia com, com o condomínio tal para poder pintar tudo tudo certo tal não sei o que e aí passou um tempinho os pichadores subiram lá e, e picharam só que eles picharam de uma forma que foi muito criativa assim porque eles picharam imagina que é um quadrado preto então a letra em cima eles pintaram de preto e quando chegava no quadrado preto eles pintavam de branco então uhum. é, enfim, combinou com a obra, sabe? Foi tipo como se fosse uma mescla, assim, né? E o João, uhum. né, que era o, que era o cara responsável pelas obras, falou assim, cara, eu achei demais, entendeu? Porque ele me respeitou minha obra é, e é uma Sim. obra que dialoga com a minha e tá tudo bem, é, é, é a cidade, não, não tem como você é, esconder o, graf, o, o grafite, você assim, não tem como esconder a pichação, você não vai esconder a pichação, uhum. sabe? Você não, é, você não vai apagar uma voz que tá gritando no meio da cidade, você não consegue fazer isso. Então, assim, é mais fácil você assumir e falar assim, ó, vamos dar a voz aqui de uma maneira digna e respeitosa, né, do que você apagar, porque você vai comprar uma briga que você não vai ganhar, né, essa é a grande real. Assim. É, e, a, e o que rolou no inquérito policial, a grande questão foi essa, né, quando eu fui dar depoimento, o delegado falava assim, não, essa parte do meio é arte, em volta não é. Então, assim, quem que é ele? A gente questionou isso para ele. Não, mas a polícia agora é curador, curadora não, de arte? Porque, é, assim, é. nós estamos entregando uma obra, e essa obra tem essas escritas urbanas com estética de picho. Não é você que vai falar se é arte ou não. Ali é uma obra única, ela não é separada. Entendeu? A obra Deus é Mãe tem três personagens, né? Que é uma mãe com dois filhos, uma mãe negra com dois filhos, e em volta dela tem vários palavras e frases com a estética da pichação, assim. Então, não tem como separar, né? E quem que é polícia para falar disso? E aí levanta várias outras questões também, né? Porque a obra da Milu, que, assim, a pichação é muito maior, né? Em relação à, à composição da obra mesmo, nada foi falado, não teve processo e nem nada, assim. E essa obra que é feita por um artista negro... É, né, com figuras negras e aí acontece um inquérito policial e é... não dá para falar que é coincidência né não dá para falar não dá para falar que não é censura né então é isso assim é quem a polícia vai questionar uma obra dentro da Bienal para falar se é arte ou não o que o que as pessoas estão fazendo fora do festival é uma coisa, a partir do momento que o festival de arte convida uma pessoa para realizar uma obra, ela está nesse festival enquanto artista. Então, Sim. isso não pode ser negado. né? Ela, o festival convidou ela para fazer uma obra. Então, dentro do festival, ela tem essa função de artista. E de, e de quem partiu a denúncia? Vocês sabem? Não? Então, essa foi a história que a gente só foi saber quando a gente foi intimada. né? Na verdade, quando aconteceu o bicho, que já estava autorizado, a gente já estava tudo certo na, com a empena, que foi acho que em junho, julho, é, o condomínio denunciou para a polícia e a polícia estava em investigação e a gente não sabia disso. Então, quando a gente começou a obra, na verdade a polícia ficou super feliz. Ó, oh, estão apagando o picho, Que bom que o cura existe. E aí depois no final, porque a gente, né, os meninos pintaram no último, nos dois últimos dias é, do festival. Quando eles viram que tava a pichação inteira, não só, né, aquele L que tava no prédio, mas assim em volta inteira fazendo uma moldura, eles ficaram muito revoltados, né? o delegado ficou muito revoltado. E é, você falou uma coisa é engraçada que é eu não tinha me tocado disso na verdade sim. Eu acho que você falou com o André também meu sócio, né? Ele até me falou disso daí eu não, eu não sabia, mas dessa dessa questão racial, né? É, claramente dada aí quando numa obra de gente branca onde tem brancos envolvidos não teve questionamento, mas se você expõe ali uma figura negra, a gente tem falado bastante com artistas negros, mulheres, é, lésbicas, gays, que quando expõem é, algo que a sociedade não quer que, que seja exposto, causa, um, sim, causa alguma coisa nas pessoas que elas ficam meio indignadas, assim, e, são, e é uma coisa meio subrepresentada né? Então uhum. aqui em São Paulo foi feito um estudo sobre as esculturas de São Paulo. Sei lá, tem mais de 500 esculturas em São uhum. Paulo e dessas 500 esculturas acho que tem cinco negros e são desses são quatro são escravos, sabe? Então assim tem uma representação que é, é, é muito é quase caricatural já do, do do que é o que a sociedade impôs como o, o, o padrão do que é o branco onde fica o branco, onde fica o preto né? e o que vocês estão fazendo é justamente escancarar fala, cara, tá aqui ó, é, é, precisa ser visto precisa ser falado, precisa ser valorizado né? acho que é um, é um trabalho fenomenal é, e a escolha do Robinho tá no Afonso Pena né? porque a gente faz a seleção das empenas, depois a gente pensa em qual artista vai ficar em qual, assim e foi incrível, assim, o layout dele, porque é onde acontece a Feira Hip, que é a maior feira de Belo Horizonte. Então, assim, são, sei lá, dez quarteirões na principal avenida de Belo Horizonte todo domingo. Antes da pandemia, né? Hum. Todo domingo acontecia a feira. E... E aí, ter aquela mulher, mãe, com dois filhos, é exatamente o que se tem ali naquela feira também, né? Então, são corpos ali e, coincidentemente, na época o Covid estava mais tranquilo e estava rolando a feira hippie. Então, assim, muitas pessoas se identificaram com aquela imagem e tiraram fotos na frente, várias mães mães, vários filhos. Era muito legal esse retorno, assim. Então, o Robinho é, é um presente mesmo, essa obra que o Robinho trouxe pra gente. Eu queria que você falasse um outro aspecto também, que aí é uma curiosidade minha, que eu, eu, eu, eu sei pouco sobre isso, mas sei, todas as histórias que eu soube, cada uma é um caso diferente, mas como que é a negociação com os condomínios, né com os prédios? Porque uma coisa assim, quero pintar uma empena, daí você tem que achar um esse quadro que vai ser pintado é, e pedir autorização para o dono do quadro para ver se ele gosta, tem uma aprovação do desenho, tem alguma contrapartida, tipo assim, ah, mas vocês também, sei lá, lixam uma outra parte aqui, tem, como que se dá essa, essa negociação e como que é se tem casos, enfim, esdrúxulos, assim como esse que você acabou de falar, na verdade. Então, é, é bem diferente, bem diferente o que acontece em São Paulo, de Belo Horizonte, e a gente não quer, a gente está lutando muito para que o modelo de São Paulo não chegue a BH. Porque em São Paulo rola uma mercantilização das empenas mesmo, né? As pessoas pagam, é, alugam aquela empena, assim, e tem que dar contrapartida e tudo mais. Aqui em BH, não. É, na verdade, é isso, né? Que para gente... É meio óbvio, assim, a gente está dando para o prédio uma obra de 800 metros quadrados, mil metros quadrados, sem o um prédio ganhar nada por isso, né? É, é, ó, sem o prédio pagar nada por isso. Então, a gente mapeia os prédios. Depois da primeira edição, isso ficou super fácil, né? Porque o, o Cura é um, é um projeto queridinho aqui de BH, então, assim, os prédios querem ser, ser pintados e tal. Mas a gente procura o prédio, apresenta o projeto... E, e aí muitos deles têm que ter assembleia né, para ser votado se o projeto vai, é, se o prédio deixa, autoriza ou não a pintura Então várias vezes a gente participa das assembleias apresentando o projeto E aí a partir daí a gente assina um contrato é, com cinco anos, né, o prédio está cedendo ali para a gente durante cinco anos Depois ele pode apagar e fazer o que quiser e a gente, assim, coloca no contrato que os moradores, o síndico e tal, eles não são curadores, ou seja, eles não vão dar o ok para o layout, eles não vão ver o layout. Eles tão... A gente apresenta qual artista vai pintar aquele prédio e coloca o portfólio do artista, mas a gente não fala o layout. A gente assim, preza muito pela liberdade artística. Então a gente coloca isso para os prédios... E aqui até agora funcionou, assim. Mas em São Paulo é bem diferente, né? É, é, pois não, pois existe é. esse aluguel, essa contrapartida e etc. Assim. Você falou que o contrato é de cinco anos. É, se está indo para a quinta edição, acho que tem alguma empena que já está chegando é, no final. Mas... De... Exatamente, mas assim, os... é para pintar uma empena de novo, né? Inclusive, se quiser deixar a parede de uma cor só, o custo é muito grande, né? é muito grande porque tem que fazer a reparação da parede tem que instalar todas as plataformas elevatórias igual a gente faz e tal então custo bem alto assim é, os prédios na verdade ficam felizes porque a gente tira infiltração tira buraco tira tudo ali para deixar a parede pintável para receber uma obra e é isso, como o CURA virou um projeto queridinho de BH, a gente, os prédios querem que a pintura, né? Alguns falam, ah, e quando que você vai fazer a manutenção dessa obra? É uma questão aí que fica no ar e a gente não conseguiu responder até hoje, assim, sobre essa história. Vamos fazer manutenção, não vamos? É isso, arte urbana, arte pública é efêmera mesmo. E nós vamos pintar por cima ou não vamos? Então. Até agora, nós, cinco edições, mas isso é, um, é nós somos um festival bebê, né? Ou adolescente, talvez, assim, então... Não, mas agora cinco, que tá chegando cinco, cinco, cinco anos, anos é bastante, se for ver, não, não é pouco não, não é pouco não. não mas um é... festival que você está falando com em penas, né? Eu acho que hoje, hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, né virou muito comum em penas. Né? É, muito, então... muito. Já tinham várias, né? Quando o Cura e... fez aqui, já tinham várias. É mas, é, mas é meio recente. Eu, eu tava falando semana passada, retrasada, já até me, me confundo aqui, mas com o Daniel Melin, né? Que ele tem um trabalho gigante aqui na perto da Pinacoteca, que ele fez em 2011, Então é, tá fazendo 10 uhum. anos agora esse trabalho dele. E tá lá ainda, assim, tipo, é meio que um cartão postal da cidade em frente à Pinacoteca, mas está bem preservado, uhum. né? E, uhum. sei lá, um mês eu falei com a Magrela, que também tem um outro painel. A Mag. Mag mais antiga, acho que tem uns 12 anos, que eu, tá lá ainda, tipo, é, assim, tem uma certa duração, por mais que a arte, a arte urbana seja efêmera, ela tem essa duração, né, e eu imagino que quando vocês façam também o trabalho, vocês preveem, por mais que seja esses cinco anos, né, que ele tem uma duração também, é. vocês trabalham também com alguma coisa para durar mais, resina, alguma então... tipo coisa? Sim, desde o Cura 1 a gente tenta né, fazer isso com que a obra dure o máximo possível. assim. É, mas a gente só aprendeu mesmo na terceira edição que o reparo das paredes tem que ser feitas também. É, a gente colocava uma resina depois da pintura né, para preservar de chuva, de sol e tal. Mas só na terceira edição que a gente foi entender que era preciso um tratamento também, com uma resina de dentro para fora. Então, por exemplo, o abraço do artista DMS aqui de BH, que foi feita na segunda edição, que foi em dezembro de 2017, tinha uma infiltração na parede e, assim, a obra em seis meses ela descascou inteira. Então, a gente, inclusive, quer o artista também, né, fica junto com a gente querendo refazer aquela obra, assim, porque foi uma obra muito bonita, muito importante, né, e que foi feita para o aniversário da cidade e, e durou muito pouco, assim. Então a gente pensa essa obra especificamente da gente voltar com ela porque durou muito pouco, assim. Tentar fazer essa manutenção, essa restauração desse desse mural, desse empena. Nesses cinco anos, quantos artistas já foram e quantas em penas? Ou você já perdeu a conta? Já? Artistas, eu não sei dizer, porque eu teria que contar aqui. Eu não sei, assim, de cabeça. Mas nós temos 18 obras na coleção Cura, que é da Sapcaí, né? que é o mirante de arte urbana, que é o único mirante de arte urbana do mundo. A gente já pesquisou, não tem nenhum outro festival que tenha um lugar assim que, você, que o público consiga ver. A pintura de todas as empenas, ou enxergar todas as empenas. Então a gente tem 18 obras ali, e nós temos mais três obras, quatro obras, na, no, na Lagoinha, que é outro bairro da região central, onde foi o berço de Belo Horizonte e tal. A gente fez uma edição especial nesse bairro que tem um Mirante também, e que participou a Aluna, Bastos, o Elian Chali. O Zé de Nilson, que era um artista local, e a Bolinho, que é uma um ícone assim da arte urbana de BH. É, eu, você tinha falado agora nesse caso do Robinho, né? Eu lembrei de um outro caso que também foi em BH, que foi o, a, o caso da pintura da Crioula. né? Isso, teve esse também e tem várias histórias. <risos> Mas só falando do Robinho aqui, eu queria falar para quem não sabe. Na época que a gente ganhou essa visibilidade nacional, né? Porque para se defender a gente foi atrás da opinião pública, a gente viu que era o único jeito mesmo. Então a gente ganhou visibilidade, a gente saiu no Jornal Nacional, São Paulo e tal. A Secretaria de São Paulo convidou o Robinho e os artistas de BH para pintar uma empena no evento é, São Paulo sem censura, que está acontecendo agora. Então, os meninos estão desde domingo com o Robinho pintando uma empena no Minhocão. Então, assim, a gente está feliz demais do desfecho dessa história para além do encerramento do inquérito, ganhar mais uma obra dessa junção aí do, do Robinho Santana com esses cinco artistas de BH. Nós estamos muito emocionada Eles ficam mandando é, vídeos e fotos. A gente está acompanhando de perto e muito feliz dos meninos estarem lá. E o caso da Crioula é um caso caso emblemático também, né? Que foi tava tudo autorizado, tudo certo e um dos moradores, um artista, entrar na empena para começar a pintar, é, entrou com processo contra o síndico falando que era contra a pintura, é, porque tinha gosto, gosto duvidoso. Foi na verdade no dia que começou a pintar que tinha gosto duvidoso e de novo era uma artista negra pintando um personagem, uma, um corpo, Merda. uma mulher negra. E, e foi né, classificada como gosto duvidoso, assim. Então, a gente fez uma assembleia, foi super interessante essa assembleia, a gente participou, a pintura já tinha começado. E todo mundo foi a favor, menos esse morador, que bateu o pé e não aceitou. E foi atrás da legislação, assim, de 64 para se defender e tal. O processo está até hoje. A gente colocou também na mídia de novo, fizemos baixo assinado e tal, foi para a imprensa nacional e tal. E a juíza, eu acho que ficou acuada e está sentada em cima do processo. É, e é muito importante, assim, os eventos e festivais de arte é, enfrentarem isso, inclusive juridicamente, porque você começa a abrir precedente para isso. Então, assim, se a gente tivesse ganhado essa história da crioula, qualquer outro caso de morador falando alguma coisa, ele já teria esse precedente jurídico né, do nosso caso, assim, no Brasil inteiro. Então, muito importante isso, assim. E estamos aí esperando, a gente acha que não vamos perder essa ação, mas está aí, parada. E é, é, isso, é, assim. é, é, é, Eu acho que é difícil vocês perderem também, justamente porque eu acho que é, é, é o tipo de holofote que ganha que fica mal até para o juiz, sabe? É, votar a favor. É, okay. né? Então, a nossa estratégia foi exatamente essa, assim, né? Porque ficaram questionando, ah, mas é, né, essa ação, esse processo desse morador não é racista. Tá bom, pode, assim, não é o que a gente acha, mas é um argumento. Mas a partir do momento que a gente coloca isso na mídia e ganha opinião pública, se o juiz né, for contra e pedir para pagar uma pintura de, uma, de, uma mulher negra. de um corpo de uma mulher negra, uma artista negra, sim, isso é racismo estrutural, entendeu? Então está na colo do juiz e da justiça essa decisão. Assim. Então a gente colocou esse, mais esse peso, né? em cima deles assim. Mas ela já, isso que eu não entendi, vocês não tinham acordado, assinado o contrato com Tínhamos, mas só que foi exatamente isso. O síndico, ele entendeu lá segundo a legislação deles que não precisava de uma assembleia, que ele uhum. ele faria uma consulta apenas no conselho do condomínio, porque era uma pintura de fachada. E aí esse morador que já tinha inclusive ganhado a ação contra um ex-síndico E, -síndico, e é o... dizem que é o morador chato do prédio Ele resolveu ir para cima e mesmo perdendo em assembleia e tal Então está nesse processo assim Ainda não foi... O processo na verdade é contra o síndico O Cura acabou entrando no processo também né Para estar tá junto com o síndico Mas o processo é do morador contra o síndico e pedindo o apagamento da obra. E aí foi muito interessante essa reunião, assim, deu vontade até de fazer um curta na época, porque, assim, era um, aquela reunião de condomínia clássica, assim, chata e tal, e o pessoal falando assim, pô, eu nem sabia que esses quatro metros quadrados aqui para fora da parede do prédio é, era meu, então se for meu, eu quero doar, para a cidade, porque assim, eu quero que seja pintado. É, outra moradora falando eu nunca soube onde eu morava, agora eu venho lá de tal, estou um o ônibus no carro, na avenida tal, eu enxergo de longe aonde que é meu prédio, agora eu tenho orgulho, eu vejo onde é meu prédio, eu falo como referência, ah, meu prédio é aquele da pintura da, da mulher negra. Então assim, todo mundo muito feliz e é isso, tem pessoas conservadoras que é isso, foi muito falado pelo síndico. Nós não estamos aqui para discutir o que é arte, o que não é arte, né? O que você gosta enquanto arte ou não. Assim. É, mas é um processo que a gente acha que está ganho, mas é isso, não saiu até hoje. O processo começou em 2018. É, a gente fez uma mobilização, acho que foi ano passado, né? De um baixo assinado. E é isso, ainda está rolando esse processo aí. E como que eu, outra pergunta de curiosidade também, como é que se dá o processo de seleção de artistas? Então, cada ano, é, a gente inclusive ano passado teve uma experiência maravilhosa, nova, assim, de experimentação também. É, cada ano a gente, nós três a gente se reúne, a gente faz pesquisa o ano inteiro, acompanha a cena de arte urbana nacional, de BH e mundial o ano inteiro. E aí a gente... Coloca no festival, aquela edição, o que, que, que, que a gente está sentindo e rolando no ano. Assim, é meio que isso. Assim. Então, é, cada ano a gente vai desenhando e escolhendo assim, quais seriam os artistas, o que, que a gente quer... Qual que é a linguagem que a gente quer? A gente preza muito, né, nessa coleção que a gente chama coleção cura, por uma diversidade de linguagem também técnicas. Então, vai muito nesse sentido, assim. E a gente coloca, é, tem alguns princípios, assim, né? É, tem que ter no mínimo 50% de mulher. É, sempre tem um artista de BH porque um dos objetivos do festival era exatamente esse, assim, impulsionar os artistas da cidade, né? Porque diferente de São Paulo, as coisas que acontecem aqui não ganham tanta visibilidade, igual aí em São Paulo ou eixo Rio e São Paulo, e também colocar a BH no mapa mundial da arte urbana, que é uma cena que ela não é tão grande, ela é conectada, e a gente conseguiu isso, assim, é um festival que os artistas no mundo sabem que existe, têm desejo de estar e participar. Você falou que teve uma artista argentina, né? Teve gringo também participando, então, de outras edições, né? Todo ano tem artista gringo, ano passado que não teve por causa da Pia, assim, a gente até colocou eles e aí de última hora, assim, a gente tirou eles da curadoria porque a gente viu que não ia conseguir trazer ou ia colocar em risco essas pessoas, né, e, e, e era um momento delicado, assim, mas foi a única edição que não teve artista é, internacional. Ah, eu só vou te corrigir de uma coisa aqui, porque é, eu acho que a. É, não, que eu acho que essa visibilidade que vocês estão ganhando eu acho muito legal e acho que é, se faltava algo para despontar Belo Horizonte como um, um grande polo de, de arte urbana, eu acho que o CURA ajudou muito a, a colocar no mapa realmente. Né? No, falando em colocar no mapa, depois eu até falo com você, não sei se o André já falou. Mas da gente colocar todas as obras do Cura também, a Norte Fora do Museu, acho que fica esse guia virtual, pode servir para vocês também. Mas eu acho que é eu isso. Eu vi que algumas estão lá, né? É, mas vamos colocar todas, eu não sabia que tinha, sei conta, se você já perdeu Ótimo. a conta aí, mas vamos colocar 18, <risos> né? 18 é isso. É. É. Mas é isso, eu acho que a gente, a gente criou o festival com essa intenção mesmo assim de colocar Belo Horizonte artistas internacionais para colocar no mapa mundial da arte urbana arte pública e alavancar os artistas de BH também é, essa semana por um foi muito coincidência mesmo estava conversando parceiros de negócios que a gente tem aqui né inclusive dentro do arte fora do museu mesmo estava falando sobre sobre Minas né e aí, quando você pensa em arte no espaço público em Minas, é, eu vejo duas cidades, né? Eu acho que tem o, o circuito das cidades históricas, ali que você tem bastante uma arquitetura colonial, a escultura uhum. uhum. e, e, e BH, para mim, tem duas vertentes artísticas. Assim, acho que tem bastante obras do Niemeyer também pela cidade, né? Acho que tem a... Uhum. a, a J.K., a né? Isso, tem a Lagoa ali, as casas ao redor... Dessa... Uhum. Eu fui, fui para pegar uma vez só do que eu lembro assim né Tem o Inhotim, que tá ali do lado Que tem essa ligação com a arte também né e, e eu diria que tem o Cura Acho que assim, o Cura deu essa Meio que levantou a arte urbana Da, da, da cidade, sabe Acho que vocês meio que fincaram o um pé ali E não é pouca coisa, sabe Você pegar num estado inteiro E falar assim, ó, tá aqui, ó Estou levantando uma, uma modalidade artística dando visibilidade nacional e até internacional. É, é um feito realmente... Parabéns por isso. Tô... <risos> Então, e, e o legal é isso também, porque a gente coloca também mais um ponto turístico em Belo Horizonte, né? Então, assim, na Europa já tem guias de turismo de arte urbana, né? Londres e tal. E BH agora também. Então, assim, várias pessoas vão para Sapucaí, que é essa rua no centro da cidade, que, na verdade, ela de um lado tem as casas e prédios e do outro lado é uma muretinha que você vê a cidade, né? Ela dá pro, pro, daria para a linha de trem do rio, né? Mas o rio é tampado hoje em dia. É o nosso Tietê aqui, é o rio Arrudas. Então, ela faz esse mirante, é uma rua super bonita, assim, e várias pessoas, e agora virou um ponto turístico mesmo você é, né tem um ano que chegou em BH você vai vai onde na Rua Sapucaí ali uma movimentada nessa rua também né com bares restaurantes é perto e, da, e é, centros é, culturais do que eu lembro de BH só para me localizar mas é perto da Savácia ali ou não? não não é na região central mesmo é o hipercentro de Belo Horizonte perto do, perto do Mercadão a ali? praça da estação a praça da estação eu sei tem uma pra, eu vou falar o que eu lembro, tá? Mas eu lembro do Mercadão, eu lembro de uma praça, que eu acho que é... eu não sei se é a Praça Central, mas é a praça que tem o um prédio do Linha Maia É ali? Não, essa é, essa é, a, praça <risos> tá, então essa é a Praça da Liberdade. Tá, Essa é a Praça da Liberdade. É uma outra que era uma estação, né? A estação central de Belo Horizonte, e é a grande. Arena de Belo Horizonte, então lá que acontecem todas as manifestações, os grandes shows, grandes eventos, é tudo lá que acontece, assim, né? Eventos públicos e abertos e tal é lá que acontece, assim. E yeah. e a nossa arena cívica também, né? E, e Belo Horizonte, na verdade, eu acho que assim, né? Eu, Cada vez mais, eu acho que a nossa geração está trazendo, colocando isso para virar mesmo documentos e ficar aí para a história. Mas é, em 2010, no final de 2009, o nosso prefeito Márcio Lacerda, esse que ele criou a delegacia de meio ambiente, ele resolveu proibir evento de qualquer natureza na Praça da Estação. E a Praça da Estação é esse lugar, né? É assim, é o coração de Belo Horizonte, assim, das manifestações culturais e políticas da cidade. E aí, com isso, uma galera se juntou e resolveu fazer um evento, um encontro para discutir essa questão em dezembro. E aí não deu muita gente, e aí eles piraram que em janeiro, como era verão na cidade, fazer uma praia, uma praia. É, seria um movimento onde as pessoas estariam de biquíni, né, meio com cadeiras e tal. E aí esse movimento aconteceu em janeiro de 2010. E aí foi um movimento que ganhou repercussão, assim, na mídia muito rápido, porque foi muito legal e extrovertido. É... e aí a gente começou a fazer toda semana essa praia da estação a gente chegou a fazer um mar de verdade fizemos um <risos> uma uma uma onda mesmo onde se colocavam cabeças meio uma uma uma, uma relação assim com a obra da Lygia Papi né é, mar de gente, e então ganhou muita repercussão, e nesse movimento que foi muito interessante é que todas as pessoas, assim, as militâncias, tanto de movimento social quanto de movimento cultural, se conheceram, e, e aí é, ganhou força total. E aí a gente começou a ocupar muito o centro da cidade, e que, começou assim, esse movimento de autoestima de Belo Horizonte, sabe? A juventude em BH queria muito sair da cidade, assim, né? Vou para São Paulo, vou para não sei aonde e tal. Em 2010 começou esse movimento, essa autoestima, o pessoal começou a gostar, querer ficar então, a partir de janeiro, a gente né, fez esse pequeno movimento de retomada do, do Carnaval de Belo Horizonte, onde eram poucos blocos, 300 pessoas, e hoje em dia está enorme. Então, essa década de 10 foi uma década bem marcante para Belo Horizonte, assim, e eu acho que a potência foi essa, foi todo mundo se conhecer entender que era possível que a cidade é nossa e que a gente ia ocupar a cidade, a gente ia estar nos espaços públicos fazendo coisas, independente da prefeitura ou não. E, é aí, da... que... falar, não e aí eu acho que... Pode... Só para falar que o movimento, o cura, eu acho que vem dessa energia toda da cidade, assim. vários grupos e coletivos começaram a festival, é tudo assim. Rolou muita coisa legal, tem um campeão chama Mundialito de Rolimã, que virou um evento, assim, todo ano tem, Belo Horizonte ama. Teve escorrega, que eram lonas com sabão numa praça. Então, assim, começou a ter gameada. Então, começou uma catarse, assim, artística coletiva na cidade. E isso, assim, eu acho que Belo Horizonte, hoje em dia, é uma cidade que... Todo mundo fala, eu amo BH, eu quero estar aqui, quero fazer e quero contar essa história para todo mundo, porque BH é legal demais. É meio que isso, assim. Eu, eu, eu fiquei poucos dias aí, mas eu atesto tudo isso que você falou. Eu concordo. <risos> eu muita, muita vontade de voltar para aí. É, mas você falou da década de 10, eu, a pergunta que eu vou te fazer agora, meio que para gente quase ir encerrando já, mas e a década de 20? <risos> a década de 20. Uai, ela tá, tá, é forte também, eu acho que ela só né, continua esse, essa energia toda que explodiu no, de 10 a 2020, e a década de 20 está agora, né? Eu tô chamando de década de 10, 2010 a 2020. Não, é, é o, o década de tá 20 é, é, é mais uma pergunta assim, o que reserva o futuro ah, do mas Cura? Que, é... O que reserva o futuro? Olha... É, sobre o cura, assim, eu acho que a gente está expandindo, uma vez mais maduro, assim, o festival está mais maduro porque nós três estamos mais maduras, nós três somos mães atualmente, então assim já temos uma trajetória, uma segurança, assim, e estamos querendo experimentar mais mesmo. É um festival que é um experimento, assim. E, e é isso E de BH eu acho que é isso assim, A primeira década foi muito importante para BH Então a juventude que era adolescente Na época Hoje em dia já tem, né? Já tem um carnaval, já tem essa coisa E quer bombar mais ainda BH <risos> Bem mineira a minha fala Começou com uai E me... <risos> terminou do jeito certo É... <risos> Uma, a pergunta para finalizar, de fato, agora, a gente está quase uma hora já de, de, de conversa. Jana, é o seguinte, a gente tem falado com bastante artistas é, por aqui, e, e é, assim, não é nem só por aqui, faz 10 anos já que a gente praticamente faz essa pergunta para todo mundo, assim, o poder de transformação da arte, né de como um simples grafite em algum lugar, um mural, sei lá, como a arte às vezes toca a vida de alguém, e, e muda, transforma, de fato. assim. É, e os artistas acabam recebendo um feedback de pessoas, às vezes amigos de amigos, relatos de pessoas que passam pela obra dele e foram tocadas de alguma forma. Né? Vocês estão há cinco anos transformando a cidade e, por que não, transformando vidas. né? Eu queria que você contasse se você tem alguma história assim que você saiba, que você tenha ouvido falar de uma pessoa que ou mais de uma, não sei, que foi afetada por essas intervenções que o CURA fez nesses últimos cinco anos e como isso te afetou também. Nossa, alguma história específica agora eu não tô lembrando para te contar assim, mas a gente tem muitos retornos, né? Vários retornos. O pessoal hoje em dia escolhe obra para tirar as fotos de casamento, para você ter noção. Então, assim, aquela obra mexeu comigo e eu quero que minhas fotos de casamento elas estejam atrás. É, a gente transformou mesmo o centro de BH, né? É, uma vez falaram num debate do Cura que o Cura tatuou a cidade, é meio que isso, né? O centro de BH passa, antes da pandemia, passava, em média, um milhão de pessoas por dia. Então, você passar num concreto e de repente você passar numa obra, né, em várias obras enormes, aquilo ali mexe com você, mexe inclusive se você não gostar, né, você vai refletir, vai falar, não gosto disso, por causa disso e disso e disso. então é legal assim, ou você tá triste aí vê uma obra tipo do abraço, ou né, se identifica com aquela mãe com os dois filhos pequenos, na Afonso Pena do Robin Santana ou então tá passando na Amazonas e vê a obra da Dayara, né? Que é o um menino rio no colo de uma mãe indígena, assim. Então, assim, é, tá aí, né? Eu acho que é bem isso, arte fora do museu, né? Que vocês trazem, assim, porque eu acho que a arte pública é essa, assim. Ela tira a barreira, né? tipo o Palácio das Artes, que é o maior centro cultural público de Belo Horizonte, o melhor teatro, como se fosse o teatro municipal aí, ele, por mais que tenha eventos gratuitos, exposições todas são gratuitas, existe uma barreira ali, né? A população periférica ela não entra. Ela, né? assim, ela não, não é convidativa para as pessoas entrarem. Então, quando a arte está na rua, ela não tem essa barreira, né? Ela está ali... E assim, eu acho que é maravilhoso isso, porque todo mundo pode consumir isso, né? Então é muito legal, assim, você quebrar essas barreiras físicas mesmo, assim, né? E subjetivas também, assim. Jana, muitíssimo obrigado, valeu pelo papo, foi, no comecinho a gente teve probleminhas técnicos, mas rolou, brigadão mesmo, é, amo o BH, quero voltar para o BH o mais rápido possível, espero vem que... Vem procura, vou te falar oh, a data, você por, vem procura. Por, por favor, se, se eu tiver vacinado eu vou, não tenho nem dúvida, é, mas eu de verdade tenho muita vontade de voltar para aí, acho que tem, é um... É um... É um povo muito legal, muito hospitaleiro, muito simpático, muito gente boa, eu fui muito bem recebido todas as vezes que eu estive em, em Minas Gerais em geral, tenho primos que moram em Minas, mas aqui mais pro sul de Minas perto de Três Corações, é, perto não, em Três Corações é, mas é isso, eu tenho muita vontade de ir para aí. acho que o, o cura é, trans... Eu queria conhecer essa BH do Cura Quando eu fui já o Cura não existia ainda Mas eu, eu tenho certeza que eu vou conhecer Certeza que eu vou te conhecer ao vivo também Em breve e quem sabe trazer o Cura para São Paulo, quem sabe Quem sabe <risos> Quem sabe, né Felipe? Muito para conversar ainda Pois é, vamos falar sim Mas já antes de acabar eu só vou te passar a palavra Se quiser fazer um encerramento, fica à vontade ah, eu, eu queria só falar para acompanharem essa obra maravilhosa que o Robinho está realizando com Potter, com o Bunny, com o Tec, o Lambão e os outros aí em São Paulo. É, fica no Miocão, eu sei que o Miocão agora fica fechado no fim de semana, né? Então é isso, assim, eu acho que muito legal essa galera de BH tá aí, acho que é um presente mesmo e muito massa, assim. Legal. Já na Brigadão então falamos até mais. e Beijo. seguiremos aí espalhando arte pelas cidades que está precisando cada vez mais. <risos> tá bom, até Beijo, mais. Novo. Tchau tchau. tchau.